Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha, eu sou a Sonzinha, hoje vou mostrar como fazer um calendário advento para o Natal. Estamos a chegar ao mês de dezembro e as crianças já estão animadas para ajudar a fazer a contagem até o dia de Natal. Divirta-se com eles, colocando nos bolsinhas do calendário, surpresas, mensagens, desafios, entre outras coisas. É muito fácil de fazer. Vamos ver passo a passo? Vão precisar de feltro de várias cores, tesoura, traço amarelo, enchimento, cola de silicone fria ou cola UHU ou cola quente, números em EVA. Eu comprei estes. Aqui são autocolantes, corda ou fio e um pau para poder pendurar, pode ser um mais estreito, num papel. Fiz o molde, desenhei. Isto é meio molde e o comprimento dele, daqui de baixo até cima, são 74 cm. O primeiro ramo, daqui até aqui 25 cm, daqui até aqui 28 cm. e daqui até aqui 30 cm. E a parte de baixo são 11 cm por 6 cm. Se abrir, fica assim. E Eu já transferi para o feltro. Dobrei o tecido a meio, coloquei o molde por cima, risquei e recortei. Abrindo, fica assim. Vou precisar também de 25 quadrados de 7 cm pode ser todos a mesma cor ou várias cores eu tenho aqui os meus eu optei por várias cores e a estrela para colocar no cimo da árvore filtro amarelo que é de 14 cm por 9 cm recortei duas e também recortei algumas pequenas agora quadradinhos de 7 cm eu vou pegar num duas tirinhas e vou colocar aqui na parte de cima a numeração, tiro o autocolante e é só colar já fiz aos outros para poder adiantar vou reservar a estrela, eu optei também por colocar-se trace, eu já adiantei coloquei uma tira com a cola UHU que tem os brilhantes por cima desta e vou colar com cola de silicone quente e vou encher com enchimento não é necessário encher muito, só mesmo um pouco para ficar um bocadinho mais alto. E agora vou fechar. Trabalhem melhor com a cola quente. A estrela vai ficar assim. Agora eu vou colocar para poder colar. Vocês aqui podem colocar como quiserem. A minha vai ficar assim. Agora com a cola o HU ou a cola de silicone fria, vocês vão colar, vão pegar num e vão colar em forma de U. Deitam aqui cola, aqui e aqui. E depois colocam nos sítios onde está. Eu vou colar um para vocês verem. Assim, esta parte fica aberta. Colam assim. E agora vou colar o resto e já mostro. Já colei todos eles. Eu já tenho aqui em cima do feltro branco uma das laterais. Vocês colocam o pau, portanto vou deitar a cola quente aqui e vou colocar uma beirinha para depois dobrar e colar novamente. 80 cm de fio, colocar aqui atrás e aqui. Já está colado. Esta parte aqui atrás com o fio, neste caso a corda, a árvore já está em cima do filtro branco. E o comprimento final do filtro vai ficar com 81 e a largura vai ficar e meio colar a árvore ao, ao feltro branco. Eu vou optar também pela cola de silicone fria. Agora eu vou colar a estrela aqui em cima. E agora é colar estas estrelinhas pequeninas. O resultado final é este. Agora aqui nos bolsinhos vocês podem colocar um papelzinho com uma mensagem, um ou um chocolate. Se gostou, que é em gosto.